Oportunidade, você de casa tem, o Alê tem, o Sullivan tem. Tem que ver o que você vai fazer com a oportunidade. Quanto você vai se doar para essa oportunidade que você tem? Sim. E eu sempre digo o seguinte, o segredo é não ter segredo. Não tem segredo. É. Tem um conjunto de coisas que você vai ter que fazer. E aí tem a disciplina, tem o planejamento, tem a, tem coragem, a organização, tem, tem, tem a coragem. No começo a gente não tinha não queria como ter, ter uma perda. vitrine linda para não ter perda. A maluca aí falou, meu, eu preciso, a gente precisa começar a fazer na hora para não perder mais o bolo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. E hoje nós vamos ter um bate-papo aqui, eu vou dizer assim, adocicado. Depois vocês vão entender <risos> por que, que esse bate-papo vai ser adocicado. É um bate-papo doce que nós vamos ter aqui hoje. Bom, essas pessoas eu já conheço aqui de longa data, já participaram do tempo do meu programa na televisão. E nós trouxemos essas pessoas aqui de novo né, para compartilhar um pouco da experiência deles. Eu sempre digo para você que está nos assistindo que o objetivo do podcast Lucro Certo é trazer a vida como ela é do pequeno e médio empreendedor, né? trazer a realidade. O que, que esse pequeno e médio empreendedor passa como desafio? O que, que ele pode agregar no teu empreendimento? Trazendo dicas, trazendo insights, tanto de estratégia quanto de marketing, de gestão de pessoas. E é esse o bate-papo que nós vamos ter aqui. Como vocês sabem, o nosso podcast está toda terça-feira às 17h45 aqui no YouTube e também em todas as plataformas de áudio, né? Então no YouTube é aí um videocast. Se você está assistindo aqui no YouTube, já deixa a sua curtida, já faz o teu comentário aí daqui a pouco embaixo do nosso vídeo aqui, deixa a tua sugestão, diz o que você achou desse podcast e lembra de curtir e se inscrever no canal. Quanto mais você curte, mais o YouTube entende que esse conteúdo pode de fato agregar valor na vida das pessoas e acaba distribuindo mais esse conteúdo. Então, contou quanto, quanto a tua colaboração aí. Você quer pagar o um ingresso para assistir o podcast? Curte o vídeo. Curte aí que você vai ver que não cai o dedo, não. E como eu sempre faço aqui, eu não gosto de apresentar as pessoas, não gosto dessa formalidade. E eu deixo que as pessoas se apresentem. Então, a gente vai ter aqui duas pessoas nesse podcast conosco, tá? São dois sócios. Eles têm uma sociedade no negócio, têm uma sociedade matrimonial, é mais ou menos isso. Sim, sim. É, eu falo que... <risos> Depois ele vai confirmar ou não, mas eu falo que quando a gente tem esposa como sócio, a gente normalmente é o sócio minoritário. Não é isso? Com Hã? Ela sempre vai ser <risos> a maioria na sociedade. Então, que bom que vamos... ele sabe, vamos né? Vamos começar pela Ana. <risos> Ana, se apresente, fique à vontade. Olá, tudo bem, Sullivan? Tudo Prazer ótimo. Prazer estar aqui com você novamente. Eu sou a Ana, da Pico Ruxas. pessoal. A gente tem... A Pico Ruxas é uma loja de sobremesas e a gente começou pequenininho há nove anos atrás, vendendo só brigadeiros. A gente foi se reinventando, né? Começou com o nosso casamento. É, eu e o Alexandre, a gente foi casar em 2012 e estava no auge das brigadeiras gourmets. A gente resolveu fazer uns docinhos para o nosso casamento e virou a pico -ruxas, que a gente vai contar aqui ao longo do podcast para vocês. Olha que legal! Ana aqui, mais... <risos> bem-vinda mais uma vez, Ana. Ale, e aí? Me conta. Eu sou o sócio-milionário, né? <risos> <risos> então, eu, eu, meu nome é Alexandre, é... somos casados. Acho que ela já falou um pouco de, de como começou a, a pico -ruxas, né? E hoje a gente é muito feliz com o que a gente faz. Acho que cada dia mais a gente quer ampliar isso Pregar as pessoas, acho que o nosso objetivo vai muito além só do, do ganho, enfim. Mas a gente tenta, diariamente, tentar é, mostrar isso no dia a dia, para a equipe, para as pessoas que visitam a loja, para o cliente, para ele poder entender que a nossa preocupação sempre vai ser ele, que é da onde vem o nosso. Nosso ganha-pão, né? De onde vem o dia-a-dia, o -a, -dia, a evolução, vem dali. Então, esse sempre foi o nosso foco. É, a Pico Ruxas, ela tem uma, uma estrutura hoje extremamente instagramável ali, né? Você fez um negócio sensacional. Se você não conhece, eu indico que conheçam. Minhas filhas adoram, né? Estão lá direto. Ah, obrigada. Direto. Estão <risos> direto, estão direto. Como elas estudam perto, então, está direto. A de 8, então, ama o lugar. E, e aquilo tudo rosa ali mexe com, com, né? com, com, com a criança, principalmente dessa idade. Com sentidos, mas, enfim, é, né? com sentidos. Antes da gente falar disso, eu queria que você compartilhasse um pouco da tua história, porque o cara olha, hoje você começou ali fazendo doce pro teu casamento. Isso. Depois pegou a ondinha né, do brigadeiro gourmet ali e tal, mas a gente sabe o seguinte: que como vários negócios. O Brigadeiro Gourmet ali, aquelas brigadeirias que foram surgindo, foi, era muito a ondinha do momento. E se o cara não se reinventar, ele não fica no mercado 10 anos como vocês aí, estão aí caminhando para 10 anos. Mas antes disso desse brigadeiro, tem uma história do Alexandre, jogador de futebol, tem um negócio... Como é que é isso? Como é que o cara sai? É, esse, é, é, são essas transições Sim. e essas pivotadas de carreira que eu falo, que é, muito, é muito interessante, doido, é muito né? As isso é muito louco. Chave, a gente é. né? As famosas é, viradas é. de chave. O que, o que muita gente chama do dia D, né? Sim. Qual foi o dia D? Me conta essa história do Alexandre, jogador, como é que é isso? Então, eu, como profissão, vivi 20 anos de, como atleta profissional, jogador de futebol, e só fiz isso na minha vida. É... Nunca me vi é, dentro do, do que eu faço hoje, por exemplo. Mas eu sempre tive uma vontade muito grande de ter meu próprio negócio. Eu nunca me vi, depois do futebol, dentro do futebol. Ou como um assistente técnico, ou como um, um empresário, ou um diretor de clube, um treinador, enfim. Eu nunca quis essa Isso não te essa brilhava sequência. os olhos. Não porque é, 20 anos de profissão, é, é, é, a gente não tem um porto seguro. né A vida de atleta ela é muito bacana, assim, você tem uma valorização em todos os lugares que você vai, as pessoas te olham diferente. É, eu, eu só tenho que agradecer ao futebol até porque é, eu conheci praticamente o Brasil, o mundo, viajei outros países e, e tudo através do futebol. Me conectei com outras pessoas, você conhece pessoas de outras culturas, outras línguas, então, assim, é, eu sou muito grato, toda disciplina que eu trago comigo, por exemplo, veio, veio do futebol. Eu vivi isso intensamente minha vida inteira e... E aí a gente chega naquela reta final, porque todo atleta tem invalidade, né? E aí você fala, pô, o que que eu vou fazer agora, né? E a gente sempre escuta muitas histórias, né, de eu tenho grandes amigos e pessoas que sofreram muito com Eu tive um treinador que sempre me dizia, né, pro para a equipe, né, que o, o atleta de futebol e acho que qualquer atleta, né, de qualquer esporte, ele morre duas vezes, né? Ele morre efetivamente quando ele morre de verdade, morre. né? E quando ele para de exercer a profissão. E, e eu ficava pensando nessa nessa morte né de, de profissão e eu ficava, pô, o que, que eu vou fazer pós-futebol? né Isso já eu já comecei a pensar ali próximo aos 30 anos. Então, eu tinha a intenção de jogar até os meus 34, 35 anos. Eu tinha é, porte físico para isso, eu tinha capacidade física para poder seguir, mas é, nesse período eu já tinha uma intenção também, como eu... Comecei a olhar diferente as coisas, né? Porque a gente vive um mundo de ilusão, com essa coisa de, de futebol, com essa. deslumbrando muitas coisas, de, de ostentação. Se enfim, não tiver o pé no chão, Exatamente. o cara se perde. E eu, né? eu, eu, eu, por um período, não tive o pé no chão. E isso acontece também com a gente, é, acho que em qualquer setor. Às vezes a gente se deslumbra demais com algumas coisas. Mas, enfim, quando você volta para o seu centro, você começa a perceber que, aonde que onde que, que você vai estar daqui a tantos anos? Onde você vai estar daqui. E aí, nisso, eu acabei. Prazer, eu sou o centro. <risos> Cheguei. Tá, tá vendo, está vendo, o centro. Não é à toa. E... Não, e não foi à toa mesmo. E realmente a gente <risos> se encontrou também num período, né? De... Em que os dois já tinham aproveitado muito essa coisa de. que a gente chama de vida, né? De festas e tal, enfim. E aí nós nos encontramos. E a nossa intenção sempre foi a mesma de ter o nosso próprio negócio. A Ana é de formação ela é publicitária. Daqui a pouco ela vai contar um pouco da, da parte dela lá. Mas quando a gente se encontrou... Acho que quando a gente comentou essa, essa, essa hipótese de ter um negócio, foi de primeira. Foi assim, instantâneo. A gente deu, quer ter um negócio na hora. A gente quer ter um negócio. E aí, enquanto eu jogava e ela ainda trabalhava, ou no período que ela me acompanhou também nos, nos lugares que eu estava jogando, é, a gente ficava tentando montar um negócio na nossa cabeça. Né? O famoso plano de negócio, né? que para a gente não existia aquilo. A gente... Era um papel rabiscando: vamos montar a sorveteria, vamos montar é, unha, depilação. Eu tenho amigas, eu tenho amigos. Sabe aquela história de aquele papo? Mas ali já nascia, acho que dentro da gente, um espírito de, de tentar achar o caminho para onde a gente vai seguir. E realmente foi um. Eu brinco que a gente é. Nós somos belos oportunistas positivos, tá? Positivo. Não é, uma opor... é Exatamente. É, é. A gente pegou uma oportunidade de fazer um doce para o casamento, que surgiu através de uma necessidade, de uma, é, financeiramente a gente não tinha condição de fazer, porque era muito caro, estava realmente no auge das brigadeirias e, e o custo era alto. Era um, a gente foi casar para pais e irmãos, não era, pra, não era uma coisa grande, então são 17 pessoas. Ela ah, eu vou fazer o brigadeiro. Eu falei, putz, vai fazer o brigadeiro? Eu falei, Meu Deus, porque não era uma pessoa também de ir para a cozinha, de fazer doce... Então, eu falei: bom, se ficar ruim não tem problema, porque é pai e embora. Está em, tá né? tá em casa, né? Está em casa. E foi o contrário. Então foi uma surpresa, assim. Mas. E, e quando a gente percebeu que esse era o, talvez o caminho que a gente. O, o negócio que a gente não planejou, a gente falou: meu, é isso que a gente tem. Vamos abraçar isso. E aí eu, ainda assim, fiquei por mais um período na, na vida de atleta, voltei para jogar alguns clubes e, e a Ana realmente focou nessa história. Parou de me acompanhar. É, voltou para o centro dela também veio para São Paulo continuou trabalhando e em paralelo fazendo essa situação de, dos doces, dos brigadeiros e levando para os amigos, é aquela venda informal de boca a boca, até que toca o telefone você pega uma encomenda e aí começa a nossa história, quando ela criou essa coragem de eu pego mesmo sem ter esse esse know-how, esse conhecimento de, de como fazer isso, né? Uma encomenda, como que cobra, como que paga, como que eu precifico, né? É legal, é, isso, legal é, é legal ver vocês falando, e a, como a Ana brincou aqui, né? Prazer, o <risos> centro. Eu acho que uma sociedade, ela, ela, ela dá muito certo quando existe um respeito na individualidade. Sim, eu respeito o que você certeza. faz bem, você respeita o que o outro faz bem. E eu acho que a junção disso é o tempero ideal para o negócio evoluir chegar... É, é, de repente, onde vocês chegaram. O que, que você acredita, Ana, que foi determinante assim para dar o start no negócio? Teve o desejo, teve ali, o ó, vou usar as palavras do Alê, um oportunismo na questão Sim. do casamento. Mas o que, que foi a virada de chave de você falar assim, cara, isso aqui é um negócio e isso aqui pode dar certo? Eu acho que foi, primeiro de tudo, acreditar no que a gente estava fazendo. né Porque de todos os lados vinham... Mas você é formado em publicidade. Até dentro de casa, né? Nossos pais, tipo... Você é formado em publicidade, né? você vai ficar na beira do fogão. De uma maneira até um tanto quanto pejorativa, Sim, assim, Sim, eu paguei sua né? faculdade. Você vai fazer brigadeiro agora. E aquilo veio muito né? no nosso coração, que era pra gente fazer aquilo. Se eu falar qual foi a virada de chave, talvez essa nossa vontade de empreender, de ter o nosso negócio... de Coragem, ter... né? Isso de ter uma, um a gente sempre falava de ter um, um porto né que o Ale viajava muito da gente se segurar num lugar de ter nosso negócio é, e também isso de trabalhar é, em agências né é muito instável isso eu trabalhava com eventos então eu me formei em publicidade nunca gostei muito de ficar sentadinha na... na agência, do dentro ali. do escritório. Fui para a área de eventos. Daí também eu trabalhava na área de eventos, às vezes como recepcionista. Daí, eu trabalhei muito para as minhas amigas que se formaram comigo. Então eu falava, gente, eu estou aqui como modelo. Para a menina que se formou comigo, eu falava, tem alguma coisa errada. Eu preciso ir além disso, né? Então... Acho que ali a gente se encontrou... Nesse momento também de levar uma doçura para as pessoas, trazer o que a gente sente. Veio do nosso casamento. Então, espalhar esse amor que da onde surgiu, né? E é o que a gente leva até hoje. O, o, tem uma coisa legal que eu, eu peguei lá no estabelecimento e eu vou trazer aqui para vocês. Eu quero que vocês me expliquem isso. Pode ser ou não? Opa, vamos lá. Eu peguei um negócio lá que foi o seguinte. É, quando eu conheci vocês, quantos metros quadrados tinha a loja? Acho que uns... Se contar todo o prédio, a, porque eram a, todo era todo picado é, naquela é, casa, né? Tinha um sobe e desce lá na mas casa. mas ali é. vai dar 85 80, metros 85 quadrados, metros 100 quadrados. no máximo. Hoje aí. tem? Hoje somos em quatro pontos, né? tem três lojas, Sim. uma cozinha de produção. A, a nossa matriz hoje ela tem é, mais de mil metros de, de área total. Uma, a a maior perdizes, ali tem mais de mil metros, já de quadrados. perdizes. É. Tá, então estamos um um falando de 86 para mais de mil metros. Mas o que me chamou a atenção? Uh, quando a gente sai para almoçar, fim de semana, a gente tem um ritual de não pedir sobremesa no lugar onde a gente vai e ir. Opa! E ir Aê, na Picurruxa. Obrigado. É tem esse padrão lá em casa. Talvez você não saiba, mas um tem esse padrão. Esqueci é, que não tem esse passar padrão lá isso. em casa. Então a gente vai lá na, na Picurruxas. Ok. E aí, o que, que acontece? Né? Quando, a, a, quando você inaugurou a maior, essa grande, eu cheguei lá e tal. E aí, como você desce aquela escada, às vezes você não pega o sinal do celular lá embaixo. Não. E aí eu pedi o Wi-Fi. Pra... E aí a rede do Wi-Fi é Pico dos Sonhos. Sim. Não é isso? É isso mesmo. Ah. <risos> aí eu vi lá, Pico dos Sonhos. A minha pergunta, eu dei essa volta toda pra fazer a pergunta agora. Eu quero saber o seguinte. Quando vocês começaram, não tô nem falando quando a loja já tinha 80 e poucos metros lá. Quando você começou uhum. lá, os primeiros, as primeiras encomendas picu dos sonhos era exatamente como é hoje? Era esse ideal? Já tinha essa ideia daquela loja, daquele tamanho, daquele formato, daquela não, maneira? Não, nem passava pela nossa cabeça. Uma loja de mil metros Uma daquela maneira? Uma loja de mil metros, não. Porque a gente foi se reinventando né, no meio do caminho. Então, começamos como um brigadeiro e eu sabia fazer brigadeiro. Um, um dia antes de inaugurar a loja, minha amiga falou não, você precisa colocar um bolo com caldo de brigadeiro. Eu não sabia fazer bolo, gente. Eu errava até bolo de saquinho. Dava errado, não dava certo. Eu falei que foi um negócio no nosso casamento que acho que Deus jogou lá de cima, eu falo isso em toda entrevista. Deus jogou fermento misturado com purpurina, rosa lá de cima e caiu para a gente as roxas. Então, assim, a gente não imaginava, a gente foi crescendo, ouvindo os nossos clientes, que isso é muito importante. Você ouvir onde você pode melhorar, sempre colher esses feedbacks. Ah, eu acho que vocês podem ter um salgado. Nosso foco é o doce. Se a gente tem ali um pão de queijo, para quem não come doce, está acompanhando. Então, ai, já tá apertadinho, vocês poderiam pegar a casa do lado. E assim foi indo. A gente foi pegando, crescendo mesinha, a gente fala mesinha por mesinha. No começo a gente morava naquela casa de 80 metros quadrados. Eu lembro dessa história. Ia ser só um ateliê. Daí sobrou um espacinho, por que não servir um café? Daí vem minha amiga, por que não um bolo com calda de brigadeiro? Ela fez a primeira receita. E aí a gente foi crescendo, empreender, ter coragem de dar o próximo passo, né? E isso a gente não brinca, coragem é com a gente. Aí, então, eu, eu vi o Wi-Fi e eu falei que sensacional, né? Porque eu vi... Quando o cara chega ali, Mas... Alexandre, o cara chega e vê aquela loja daquele tamanho, normalmente quem não te conhece, quem não viu a anterior, quem não sabe da história... O cara olha e fala assim: Porra, o cara é um puta de um investidor, tem pai rico, tem família é rica, mesmo. chegou aqui, botou dinheiro. É isso fez mesmo. um negócio porque você tem um belo de um investimento e um baita de um empreendimento ali. Então, quem está de fora muitas vezes tem essa visão, mas o cara não entende o a que aconteceu. A nossa história, né? a nossa cultura, não a história, é isso, né? a raiz a do, é. do negócio, de onde veio. Né? Eu lembro de você contando que você que pintou a casa lá, pequenininho, Sim, quando começou. É. Então, assim, as pessoas não conhecem isso muitas vezes. A gente o cara sabe. O um negócio é. com o nosso seguro-desemprego, né? Sim. Então... Olha isso. <risos> né? Então muita gente não sabe disso. Aí quando eu vi a rede, eu falei, eu vou fazer essa provocação, eu quero saber se era uhum. já. É, tinha na verdade, essa ideia, na verdade eu não o Pico tinha. dos Sonhos é, veio de uma ideia de, de, de dar uma nomenclatura para cada loja. Né? Essa loja realmente é a loja dos nossos sonhos. Mas não são os sonhos que nós tínhamos lá no passado. Lá atrás. É, hoje a gente tem um próximo sonho. Sim. De uma próxima loja com, com uma visão diferente do que a gente tem hoje. Maior que essa, Maior que essa, de repente, ou com, com uma estrutura ainda de um conforto diferente, porque a gente percebeu que, o, que uma loja, graças a, a Deus, ao nosso trabalho, Nossa. enfim, que uma loja Nossa, de que... 206 lugares não comporta o nosso público ainda. Então, assim, hoje o nosso sonho, eu, ela, ela daqui a pouco ela vai também falar isso, mas eu sou um eterno <coughs> insatisfeito. E ela sabe disso. Eu estou o tempo todo mudando, querendo quebrar e subir e fazer... Não digo só de obra, eu digo de processos, eu digo de, de várias coisas. Assim como ela também mas ela um, um pouco mais segura nisso do que eu. assim e, e eu sou insatisfeito com isso, dessa situação de ver, por exemplo, hoje, uma loja daquele porte, da, com, com a dimensão que a gente tem, com outras lojas espalhadas, atendendo um público do ABC, um público da Zona Leste, e é, é, querendo atingir essa região da Zona Oeste com uma loja específica para cá, mas com uma visita hoje do Brasil inteiro. gente Galera, então, assim, excursão, ônibus, e isso assusta a gente. Então, para uma próxima loja, o nosso sonho vai ser outro. Nós recebemos então, isso, excursões. É. Isso é uma coisa <risos> que me chama a atenção. Eu já vi é incrível. ônibus de excursão. Você, já, você, consegue, você que está assistindo a gente, você consegue imaginar excursão, que a galera vem do interior, é. para visitar a loja. E, e é interessante a gente falar, porque às vezes você fala assim, ah, uma loja de sobremesas, vou colocar assim, uma loja de sobremesas, você imaginar que ela tem mil metros quadrados, já é algo meio... Fora da casinha. Tem um carrossel lá dentro. É, tem um carrossel lá dentro. Essa ela é fora da, informação da casinha. Também, Essa é a maior loja de doces é. da América Latina. Ah, é, é, eu ia te perguntar nós isso. Estamos com um processo até de Guinness para entender se no mundo existe gente. uma loja de doces com foco sobremesa, como é a gente. Hoje nós temos bistrôs e restaurantes enormes. Sim, sabe? sim. Mas um fo... hoje o meu prato principal é a sobremesa. A gente emprata a sobremesa. A gente é a nossa... Nosso negócio, né? nosso business é esse. Eu sei então... bem disso. É. Eu mostro outro lugar e vou gastar na sobremesa Exatamente. lá. Exatamente. E Sim. aí, a minha pergunta é o seguinte. Quando a gente olha para essa estrutura né, desse tamanho, chega até a ser meio impensado a gente imaginar que você consegue lotar aquilo. E aí, eu vou dizer para você. Se você não visitou ainda, visite e você prepare-se. Porque existe uma grande chance de você pegar uma fila de espera. Sim, né? sim, e eu já vi filas, uhum. a gente saindo ali ter filas de pô, 30 pessoas na porta. E uma coisa que chamou a atenção, o Dera comentou comigo outro dia, né, Dera? O Dera falou o seguinte, tinha uma senhorinha toda de rosa, foi lá para tirar foto. Sim! Isso é uma então, coisa, coisa incrível é que, que a gente que não tem preço, cara. É. E aí é a questão da experiência que é você que a leva para o pro cli cliente. Né? Total, essa é a palavra. Só, só voltando um pouquinho, você perguntou dos sonhos, né? Se a gente sonhava com isso, só para deixar um. A gente não sonhava em ter isso, mas desde o nosso primeiro colaborador, nosso primeiro funcionário, a gente olhava no olho dele e falava, nós vamos ser a maior e melhor loja de brigadeiro de São Paulo. Daí, depois, conforme a gente foi crescendo, nós vamos ser a melhor e maior Jogou loja muito pro universo, né? muito. E, assim, e trabalhou do muito Brasil. Também, né? É que esse tipo de fala, Ana, né? <risos> é, isso é, é mais até do que jogar para o universo. Você tem toda essa Não, questão é nossa de meta, movimentar é a energia. É o, trabalho, é o que, né? o que trabalho, a gente Você é, tem a questão de movimentar Mudicação. energia, só que isso gera cultura dentro sim, do negócio. Sim. Né? Sim. E, a gente, e como é difícil é, gerar cultura. Eu falo o seguinte, né? <risos> se a gente analisar pela ótica da neurociência, o cérebro não diferencia o real do imaginário, cara. Ele é não consegue mesmo. fazer essa distinção. É. Então, o que, que você está falando para ele? Qual é a mensagem que você está passando para ele? A mensagem que Vem você está passando para ele, é isso. ela vai contigo. É. E você gera um movimento e uma energia para que isso aconteça e gera cultura dentro do sim, negócio. Sim. Agora, por falar em cultura, eu queria saber o seguinte: aquele. O louco do papel higiênico, ele ainda tá lá, Ana? Ou não mais, aquele cara? Eles tinham Olha. um funcionário? Era um funcionário. Não, o funcionário é ele. É, ó. eu sei. Ah, eu sei desculpa, é ele. desculpa! Desculpa! Você entregou a minha surpresa antes, história. ó. Ele lembra, eu achei que ele tinha... Oh, coisa... Não, você entregou oh. a minha história, eu fazia surpresa. Eu Eles tinham um funcionário... a gente bem é. no comecinho, é, na primeira loja. Tinha um funcionário que era o louco do papel higiênico. Esse cara tá lá ainda? Eu, Olha. Ou ele saiu daquele corpo que ele não tá pertencia? Ele de freelance. Ele de vez em é, quando. De vez em quando ele vem ali fazer um frila com a gente. Para quem não sabe da história, brincadeira à parte, a Ana me corrigindo, o louco era ele. Então, o Alexandre tinha um negócio com papel higiênico. Conta aí, Alexandre, qual era o negócio com papel higiênico? Não, na verdade, eu tinha uma loucura insana por manter todo o controle de é tudo. Disciplina, e disciplina, o detalhista. é a questão da disciplina mesmo. Uhum. Então, eu tinha isso na minha cabeça, de, de entender quais eram os pontos que deveriam ser vistos na loja. Só que eu só não entendia e demorou, acho que até aquela nossa conversa naquele período... Foi um foi, start, assim, foi né? Foi um start para eu entender. E você foi um cara... Eu até comentei com, com o Ederaldo também sobre essa situação. É, parece muito pouco, às vezes, o que a gente está falando com o próximo. Sim. Mas a pessoa que estava com o foco que eu estava, com a visão que eu tinha, com a determinação que eu estava, cada palavra que você dizia era uma facada do, do coração e era, entrava dentro da minha cabeça. Eu tinha que praticar aquilo. Até pela sua história, por tudo que... Você já viveu com, com as uhum. suas empresas. Então, assim, quando você é, teve a inteligência de pegar a minha raiz, que era o futebol, para me dizer, Alexandre, você tem que entender... Imagina que você... É um treinador de futebol. E, então, eu comecei a aplicar uma coisa... Eu, eu, fiquei, eu fiquei com um preconceito muito grande quando eu saí do futebol de como é, uma pessoa, de, de um atleta, tá fazendo brigadeiro. Né? Essa, e é, isso não entrava na minha cabeça. E ali, de repente, foi um start para eu entender que o papel higiênico não era uma função minha. Eu, como treinador do, dessa equipe, eu deveria delegar essa função. Eu tenho o meu lateral esquerdo, o meu volante. Eu uso muito o futebol hoje dentro da... De quando eu vou montar uma equipe, por exemplo... De quando eu vou montar uma escala... quando, Então, assim... E é esse gancho que você usou lá atrás... Ah, você foi atleta, então imagina isso... E aí agora você tem que fazer isso... E agora aquilo... E realmente, eu era o cara que queria centralizar tudo... Achava que, que os funcionários deveriam ser como eu... Que eles deveriam saber um pouco de tudo da loja... E não era assim... Acho que você me disse naquela época... Foi exatamente isso, eu lembro até hoje... Cada um tem que ter uma função... Cada um tem que ter um papel... Né? É, é, tem que deixar muito claro isso para eles... Por escrito... É, diariamente feedback, conversando com eles. Então, assim isso tem que, ser, tem que deixar muito claro. O funcionário não vai fazer é, 20 funções dentro de uma empresa como o proprietário faz. O proprietário é a, é a vida dele aquilo. Para o funcionário, pro funcionário, pode ser mais um emprego. E os que entendem que aquilo é a vida dele, esses vão crescer junto com a empresa. É, eu, sempre, então, eu, sempre, isso... é, eu sempre digo o seguinte, quando a gente começa um negócio, é até aceitável... E, e muitas vezes não é nem uma questão de ser aceitável, é uma questão de necessidade você jogar em todas as posições. Sim. Então você vai fazer de tudo. É o que você falou, você vai pintar, a Ana vai ajudar a pintar. Continua olhando o higiênico ainda, viu? <risos> vai lavar Vou a mão. lá no banheiro ver se tem. Mas, mas já olha, tem o responsável. hoje né? a gente é. tem. Tem o responsável. Gente, exatamente. Nessa época a gente tinha o quê? Quatro funcionários? Quatro funcionários exatamente. Exatamente. Ah, acho que era. Uns, uns quatro. Uns cinco. É. Hoje a gente tem uma. Uma média São de 120... 126 funcionários cento... hoje, então... Mais ou menos. Tem aquela variável, eu né? Tem a variável. Mas observe o seguinte, o que eu falo é o seguinte... Quando você começa um negócio, é aceitável que você é, é, corra em todas as posições. Só que para o teu negócio passar de nível e para ele chegar onde ele chegou... Eu, você pode ter certeza absoluta. Isso passa muito pela tua capacidade sim. de desprendimento. Sim, sim. Se você sim. não tiver esse desprendimento, Legal, né? você não vai para o próximo nível. Total. Sim. Você não vai para o próximo nível. Então, Bem... uma coisa é supervisionar. Outra coisa é querer botar a mão na massa. né? Eu sempre digo o seguinte. Você não precisa desconfiar do teu colaborador. Não, é? É, não desconfia, confere, sim. acompanha, Isso. faz a gestão. Sim, sim. Mas o botar a mão na massa é que é um baita é, A gente de um só desafio. conseguiu crescer assim, em expansão mesmo de outras lojas e tal quando a gente montou a equipe boa. A gente montou uma equipe boa, eu tive tempo para sair, para criar uma estratégia, para montar um novo negócio, para fazer reuniões, para fechar parcerias. Então, assim toda vez que a gente tem uma equipe boa, a gente consegue crescer mais, um pouco mais. Quando a gente está com um time em treinamento, ainda o aleana volta para o centro, a gente é muito pé no chão. Então, a gente entende que... Espera aí, vamos... A gente está voando demais, calma aí, volta. Mas esse começo, assim, é bem difícil, né? Porque você tem que entender que você tem aquele time que é a sua possibilidade... No... A gente tinha quatro, cinco funcionários, daí vinha a advogada e falava não, mas eu tenho que ter uma pessoa só de limpeza, tem que ter uma pessoa só disso. É, falando juridicamente. Gente, no começo você não consegue ter ser uma pessoa de limpeza, um só uma cada pessoa. Função, isso é você possível. tem que fazer funcionar para você conseguir dar os seus passos. Então você tem que pegar uma equipe que esteja engajada com a gente. Ó, a gente vai ser a melhor. tá? aqui com a gente. Sonha é a com a gente mesmo, né? isso. Ó, vamos vamos isso, fazer acontecer. Isso é a realidade do empreender. Porque não dá. Desde você não o começo a gente teve um o apoio jurídico. De uma... Cara. Não, não dá. Tem. E todos os negócios que nós acompanhamos então, lá atrás começaram junto com a gente muitos negócios. Que, pessoas que viraram amigos nossos, empreendedores, enfim... Que fizeram investimento. Mas talvez tenham começado dessa... Hoje eu posso falar o que é certo e o que é errado, porque o nosso foi um... a gente escolheu o caminho certo. Então, para mim, funcionou. Mas a gente viu muitos negócios abrindo, pequeno, com uma equipe de 10, 12, 15 pessoas. E, e o proprietário por trás de tudo isso... Na mesa fazendo estratégia e tal. Então o nosso começo não foi assim. O nosso começo realmente não foi que não arregaçar dê certo. as bandas. Lógico que é. dá certo. Vai dar certo. Né? Alguns Mas negócios deram se certo. Se você isso. não tá no começo acompanhando os processos para o pro nosso tipo assim, de negócio. Dando é. a identidade para o seu negócio. É. é o que a gente acredita, é. né? O, olha, eu falo o seguinte: todo negócio ele tem que fazer a junção de duas coisas. Sim. Ele tem que ter a estratégia, ele tem que ter e ele tem que ter uma outra coisa que eu chamo de um indicador que é CNP, né? Sabe, conhece esse indicador? Não. CNP? Não? Não. Confia no pai. É, é intuição. É, mesmo. Exatamente, mas é. É intuição. É intuição. Não intuição. tem essa. E isso o tempo Gua... todo. é todo. É intuição. É sentir o cliente. E aí é, muitas é vezes tudo. a gente fala assim. O que, que vai acontecer? Cara, vai acontecer o que a melhor coisa que poderá, pode é. ter acontecido e vamos trabalhar para isso. É. Então, assim, eu acredito muito na força do trabalho, né? E na, no, no, no suor sim. do processo. Às vezes, o um negócio bem elaborado, e dependendo da elaboração que foi feita, ele pode não prosperar. Então, muitas vezes o negócio. É a gente olhar e falar assim, pô, tem que planejar tudo? Tem. Mas. Até que ponto eu tenho que deixar o planejamento de uma certa forma ali de lado e botar transpiração e execução? Planejamento é no papel, né? Exatamente. Aqui, ó, você tem que tracar tá Como é que eu campo. desdobro isso? É. Eu tive um treinador que sempre me disse isso. A gente tem momento de transpiração e momento de inspiração. Exato. Tem momentos que é transpiração, não tem? A gente transpirou por muito tempo. E se precisar, a gente volta a transpirar, Vai transpirar de transpirar novamente. novamente Mas, exato. Só que a gente precisa ter as nossas inspirações justamente para ter uma evolução para expandir, para contratar mais pessoas, para gerar emprego, para fazer do nosso negócio o que a gente pensa para o futuro. Hoje a gente tem uma diretriz, tem, tem um, um caminho, a gente entende qual que vai ser a nossa estrada. Né? Pode dar tudo errado? Pode. Aí é o momento da gente transpirar. Vamos voltar, vamos voltar para a Vamos para a cozinha, vamos para o salão, vamos entender o cliente, vamos perceber o que está que acontecendo. Não dá pra gente só ficar inspirando o tempo todo, tem hora você, que a gente tem que transpirar. É, você colocou algumas coisas aqui, às vezes eu gosto de fazer resumo, sabe, do que, uhum. do que a pessoa está dizendo. E a gente começa a observar na fala de vocês dois alguns pontos que são importantes pro negócio de vocês, né? Uma das coisas é assim: vocês não perderam o chão. Né? Quando eu digo não perder o chão, é. Não começa a viajar muito na maionese, uhum. né? eu sempre digo o seguinte... Toda vez que você bota o ego na frente tem do negócio... Tem uma seria de mil metros, mas não viajar. né? Não viajaram. <risos> mas aí depende, esse é o estágio. A gente não viajou, não viajou na maionese, né? viajamos no leite condensado. <risos> mas é uma questão do estágio, né? Sim. Você viu que aquilo era possível. Então, assim, tem o sonho, mas tem um sonho com o pé no chão. Sim, total. E aí... Tem fundamentação para aquilo acontecer com mil, com dois, com três, com cinco mil metros, Sim. não importa. Ou quem sabe o tamanho de um estádio de que futebol, que porque não. É exatamente. É. Então, o que está errado <risos> nisso? Então, assim, mas você vê que tem o quê? Tem fundamento. Então, beleza, Sim. eu tenho um sonho, que estou aí até pleiteando o um Guinness Book, eu quero ir para essa pegada, ok, é algo, né? Não, uh -huh. não tem aquela história de tudo parece impulsivo até que alguém foi lá um dia e fez. É isso Exatamente. mesmo. Então, você tem essa, essa noção de realidade, né? Então viagem. Aí você observa vocês colocarem uma coisa interessante que é assim: existe uma coisa de, cara, eu estou para fazer o que precisa ser feito pelo negócio. Isso era o que você trouxe na é, última é, fala. É que a gente Se eu tiver que suar de novo, eu estou é. suando, estou transpirando. E é o que a gente pratica. Vamos voltar para cá em, e vamos praticar. A gente pratica isso diariamente. Né? Mas isso não é o que eu vejo a maioria dos empreendedores querer fazer. Sim. É uma pena. Tem o cara que acha que ele... A gente estava conversando aqui antes. Que vamos voltar um pouco na tua, na tua origem. Você começa lá uma brigadeirinha, né? Que era uhum. um modinha ali em 2012. Era sim, uma botinha. Como foram vários outros negócios que eu citei aqui como exemplo, paleta mexicana. Passou, sumiu, desapareceu. Sim. Né? Só que, dez anos depois, se você tá com a mentalidade de brigadeiria, amigo, teu negócio não vai acontecer. Ficou lá. Ele ficou lá atrás. Ficou lá atrás. Né? Ele está defasado 10 anos. Aí vem outros pontos que eu estou falando que eu gosto de resumir. Você traz uma coisa interessante. Eu fui escutando o cliente, que era o bolo, que era o café, que era isso, que era aquilo, e a gente foi... Todo dia. Você a partir da necessidade do cliente. Então a gente pode dizer que é o seguinte, vai. Não colocar o ego na frente do negócio é algo fundamental. Principal. Principal. Ouvir o cliente foi algo surreal para chegar onde chegou. E aí o nosso amigo descentralizou e passou a fazer mais a gestão de pessoas ali. Não, no mesmo dia da sua conversa. Ele já começou a fazer ali, eu ó. Já fiz a lista no papel, caneta, eu lembro até hoje. Fiz na mesma hora. Falei, meu, eu preciso <risos> achar o meu lateral esquerdo, o meu volante, o meu zagueiro, preciso... Como é era isso. a tua posição no futebol? Eu fui lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Hoje, você está como meio de campo. Hoje, hoje eu tô como treinador. Você tá como na, na beira do, do campo. De campo. Eu tô na beira do campo. Você tá treinador. na beira do campo. Pensei que você tava no meio do campo. Mas eu volto a jogar mais de vez em quando. De eu vez volto vez a jogar. Mas quando você vai, você vai, vai o meio de campo. Sim, meio de campo. Tem que ser, porque a gente tem e é que, ter, é que gente é olhar, ama. olhar tentar olhar um todo, né? E é o que a gente ama, é exatamente o que ela falou. É o que a gente ama fazer. De verdade, de verdade. Eu não gosto de pensar em fazer estratégia. Isso me cansa muito. É necessário, eu entendo tudo. Faz tá parte não Faz parte. É só assim que se evolui. Que se... né Mas eu sou muito de salão. Eu gosto de falar com o cliente, de atender, de servir, de falar com as pessoas, de descobrir o que é está que dando errado, o que, é que ele não está gostando. Porque realmente, a gente foi guiado pelo cliente. O cliente que queria um bolo, até então eu não vendia esse bolo, quando eu passei a vender esse bolo, eu já sabia que um cliente eu já tinha. Porque se ele me pediu isso, ele vai vir aqui consumir. No mínimo, um cliente mínimo. eu tenho. É difícil você lançar um produto só por sua pela sua competência e tal, tal, tal porque às vezes o produto não vende, porque você não, não tem um cliente que queira aquilo. Então assim, quando qualquer cliente falava de qualquer coisa, a gente tentava assimilar. E aí a cabeça da Ana Lígia é, é surreal <risos> para a criação, para a imaginação. E eu sou da parte de execução praticamente, né? Tudo que ela pensa e quer, a gente Tenta ir atrás e estuda uma maneira de fazer e acontecer e um fornecedor ou uma, uma, uma dificuldade de decoração e tal. Mas a cabeça dela para a criação é absurda. Então todo dia sai uma coisa diferente, uma coisa nova dentro daquilo que a gente ouviu o cliente falar. Aí ah, eu queria tal coisa, então a gente vai fazer dessa forma. É legal você falar do, do guiado pelo cliente. A gente teve uma experiência aqui em um dos meus negócios que uma vez a gente reuniu a diretoria, a gerência, botou todo mundo numa sala e nós ficamos umas quatro horas discutindo. Eu brinco que foi a reunião do, da discussão do sexo dos anjos. <risos> discutiu, discutiu, discutiu, discutiu, discutiu, discutiu. E aí a gente olhava um para o outro e falava, será que Sim, é não. isso? Não é mais ou menos isso, mas pode ser que seja. Ou quem sabe? Aí alguém no meio da reunião, que eu não me lembro quem foi. Não lembro nem se fui eu. chamou o cliente. Alguém falou assim, e se a gente perguntar para o cliente? <risos> <risos> isso em 2016, 2017. Aí eu falei assim, nossa, parece uma interessante. É <risos> muito bom. Aí a gente, cara, eu lembro como se fosse hoje, Alê. A gente fez um e-mail, cara, e mandou para minha base de clientes. E a gente pegou uma amostragem, a gente pegou mil clientes Sim. e mandamos para esse mil. E o e-mail era basicamente assim, café com o E a gente falava assim, ó, se você tivesse oportunidade... O e-mail era eu falando. Se você tivesse a oportunidade de tomar um café comigo de 30 minutos, o que, que você gostaria de saber? Cara, e os caras... Esse cara ia sair na pico Ruxa, assim. Na pico Ruxa, ah, vai. Cara, a gente mandou esse e-mail e, e para mil pessoas, a gente teve umas duzentas e poucas respostas. Cara, as duzentas e poucas respostas norteou, isso no final de 2016, começo de 2017, isso norteou a construção de um produto que hoje é o nosso produto carro-chefe. Olha só, ouvindo o cliente. Ouvindo o é. cliente. Então assim, esse guiado pelo cliente, cara, isso não é para doce. É isso tudo. é para qualquer é negócio. Tudo. O quanto você está ouvindo o seu cliente? E aí tem uma coisa real no que você está falando, que às vezes você para, senta e fica discutindo estratégia, discutindo, discutindo, discutindo estratégia e não fez o mais simples que é escutar o cliente. Sim. sim. Né? Então isso de fato faz diferença em diversos negócios. E daí Agora... você também precisa saber ouvir o seu cliente, ah, né? Sim. Que daí... ah, é porque a gente escuta cada absurdo. Tem que ter filtro. <risos> é. Tem que ter filtro para o YouTube. No começo, aquelas coisas que o cliente fala, de feedbacks né, negativos, doía na gente. Agora a gente sabe escutar com. Como pode ser? Com maturidade. Filtrando. Com maturidade. Maturidade. Ah, isso, maturidade. Isso é maturidade. E não é maturidade só como realmente... pessoa, é como empresário também. Sim, sim, sim. Não, e realmente, tá errado isso? Ou simplesmente os nossos doces você acaba tendo uma. Uma essência, né? A essência da pico ruxas, vou dar um exemplo. Os doces são doces. É aquele doce que pega aqui e é a nossa essência. A gente é, começou doce, assim, é doce a com a gente sabor Então, às vezes a pessoa vai lá, nossa, que doce horrível. É muito doce, é puro açúcar. Eu falo, você achou isso? Então, estamos no caminho certo, porque perfeito, é a nossa essência. Perfeito, perfeito. Lógico que eu não respondo assim para o cliente. Só, obviamente. Mas obviamente. eu estou falando, você achou doce? Ok, temos outras opções menos doces. Talvez ah. você pediu a mais doce do cardápio. Fala com o nosso atendente, ele pode te explicar qual é a menos doce que combina mais com o seu perfil. Mas assim, você também tem que saber ouvir o cliente para não perder a sua essência. Mas aí você se faz for, um processo de educação isso, do cliente educação também. Educação do cliente. Sim. É, a gente emprata a sobremesa, então é uma coisa nova para as docerias, que você, para o nosso ramo, você vai numa doceria, está lá a vitrine, os doces estão prontos, o atendente só vai lá, corta e te serve. Não, a gente traz uma experiência de restaurante e mudar o pensamento do cliente para isso é muito difícil, porque normalmente o cliente tem que esperar 20 minutos, 30 minutos por uma sobremesa na pico Ruxas, que a gente tem uma alta demanda. Então, eles acham um absurdo. É só um brigadeiro. Não, o seu brigadeiro está sendo enrolado na hora. Seu bolinho de chuva, a massa está sendo feita na hora, está sendo bolinho frito na hora. Exatamente. Então, bolinho, bolinho de chuva. Não, e aqueles churros? Aquele ah, churros? é o meu favorito. É, é muito bom. Churros é sacanagem. Então, mas também cara. é feito na Você hora, na puxa o brigadeiro ruxas, na hora. Prova é muito... os churros. O churros é sacanagem. A gente sofreu muito com essa, com essa história de, de tentar ser um restaurante de sobremesa. E tá, nasceu de uma necessidade. Sim. No começo a gente não tinha não como ter, ter uma perda. vitrine linda para não ter perda. A, a maluca aí falou, meu eu preciso, a gente precisa começar a fazer na hora para não perder mais o bolo. E aí começou a fazer na hora. E demorava, mas chegava na hora tão fresco, tão... Quentinho, tão perfeito que a pessoa voltava e esperava de novo. Não, começo, então, no começo, a gente assim, não tinha vitrine. Daí, é. ouvindo o cliente que não queria ficar na fila de espera, hoje a gente tem a parte do ateliê que eu tenho algumas sobremesas Mais prontas, rápido isso. rápidas. Mas tem uma jogada ali. Mas né? a essência é assim. Ali, ali tem uma jogada, desculpa. Porque o que acontece? A estrutura que você montou, o cara não percebe esses 20, 30 minutos. Ah, sim, sim. é, mas é pra isso. Ele tem estrutura, que... A estrutura de experiência de local do ano Fotografar, né? Cara, ó, eu vou... Eu tenho uma... Minha filha, depois, olha no meu Instagram, tem foto dela com... Todos os cenários. <risos> Tudo quanto é cenário que você puder imaginar. E, depois, e a gente depois criou uma cultura também das pessoas irem de rosa, as Isso. pessoas Isso. se vestirem, E a se pessoa vestirem, não sente né? o tempo. Não, ela passa tranquila, ela quer trocar de mesa, ela quer Mas passear tem pelo os salão. Mas tem é. os que sentem, tem os que sentem. Mas sempre. é a minoria. E é assim, minoria. é você saber ouvir, né? Se eu ficasse com isso, não, eu vou mudar tudo, vai ser tudo pronto agora, talvez a gente não estaria onde a gente está hoje. Agora, vamos lá. A loja de vocês, eu brinco eu brinco com a minha filha, que eu falo lá que, que são 50 tons de rosa. Tem os 50 tons é, de cinza, ela tem uns 50 tons a de rosa. gente fala lá também. É, os 50 tons de rosa. Agora, me diz uma coisa, de onde saíram todas aquelas ideias? Da onde vem a inspiração de tudo aquilo ali? Porque a outra tinha muita coisinha rosa. Tinha bastante Sim. coisa. Mas ali é um negócio. É um o mundo, é um mundo rosa. É o um né? mundo rosa. É quase é um é um é um aquela série do Netflix. É um mundo invertido ali, e só que isso. É rosa. De onde saíram todas aquelas ideias? Então, a, acho é que você Alexandre? foi na nossa é primeira... Ele me ajuda muito, Ajuda, assim. não, mas não é, não é. eu <risos> posso garantir. Ele faz acontecer também. É... Você foi na nossa primeira casinha. Sim. Ela era bem pequenininha. Daí, depois, nós pegamos duas casas do lado. Quando a gente foi pegar essas casas do lado, eu falei, olha, agora eu quero tudo rosa, eu quero muito rosa. Daí, a gente começou a viajar no leite condensado. <risos> <risos> Daí, parede pintor de rosa, eu falei Ainda não é isso Vamos jogar glitter nessa parede Mas como misturamos glitter na tinta? Não dava A gente desenvolveu uma técnica De colocar glitter na parede Flor tava uns 4 anos atrás No auge assim Lá fora, alguns comércios terem flor Uma paredinha de flor A fachada de flor Eu falei, eu quero trazer isso para pico-ruchas trazer para cá para docerias daí a gente achou até uma cliente que fazia parede de flor é, verde né dela começou a fazer de flores rosas também enfim é, o ursinho, que a gente tem uma parede de uma urso. Tem uma parede de urso lá. O tem urso, os camarotes do lado esquerdo. que eu camarote, brinco, é. do do é. Eu falo que é camarote. Eu quero sentar no camarote. É camarote a gente chama de camarote? Eu não sabia. O ursinho é nosso mascote desde o começo. A gente não tinha o que colocar no dia da inauguração. Na vitrine, eu tinha um urso em casa, a gente colocou ele na vitrine com um laço, virou a pico -ruchas. Presta atenção nisso. <risos> Ela tinha que inaugurar não tinha o que colocar na vitrine. Pegou um urso em casa e colocou na vitrine. Hoje o urso é quase é mascote. Pico -ruxa. É é, o mascote. É, é, é o mascote. É o, pegou, mascote. o nome o da nossa, loja total. é meu apelido de infância. Sim. Com o final são as iniciais do Alê de Alexandre Silva, que é pico -ruxas. E... A partir do momento que a gente colocou aquela ursa numa loja rosa... Ela virou a dona da loja. As Todo mundo. As né? Lincava a ursa Pico com a picurrucha. Ruxa. Com uma ursa na vitrine, não entendia o que Pico Pico ruxas ruxas era é a é. ursa. Picurrucha é né, a ursa. Ela, ela perdeu. O apelido é... dela. Ela perdeu. filha caçula, pequenininha, sim, sim, que é meu sim. apelido. Então linkou com a ursa. Então eu perdi meu apelido ali pra ursa. É. Também num movimento ursa, natural. É e o que, ruxas, que né? todas as marcas querem: um mascote. Mas você sabe que tem. E tudo foi acontecendo pra gente naturalmente. Eu tenho uma empresa que a gente adotou. Um apelido que o mercado deu. A gente tinha um nome grande e o mercado abreviou. E aí, o mercado abreviou e, quando a gente fez uma atualização de logo, a gente botou o apelido. O mercado é o é, cliente. O mercado é o cliente. o cliente, cara. Ouvir o cliente. Mas é muita, a chave, Muitos do negócio. clientes falam: ah, eu vou na Picu. Eu vou na Picu. E o meu apelido mesmo é, é, é Ruchas, mas. Abreviou. Picu. Então, ah, eu vou na Picu. Então, às vezes a gente usa o Picu também. Em alguns posts, alguma coisa. Porque traz também o cliente pra gente, né? Traz essa proximidade do cliente. E o, o cliente chega ali, dá, ele dá palpite no produto, se a gente sabe. Mas ele dá palpite na decoração também? Dá. Dá? Dá. E, e eu... poupa, ele quer mudar o coração. Ele quer mudar o coração. Ah, tudo. É rosa demais, tem, isso aqui. Já ouvimos isso. Poucas pessoas falam isso, mas Virou a gente toda uma, uma experiência mesmo, sim, né? Sim. Eu preciso agora estar tá sempre de rosa. Se eu estou um dia de preto, hoje eu não quero colocar rosa. Eu vou de preto e o cliente. Ai, mas eu achei que você ia estar tá de rosa. Hum. Então amanhã eu venho de rosa. Hoje eu estou de rosa. Viramos o personagem. É loja personagem. É o personagem. Faz parte, rosa. faz parte. Agora, e como. É, desculpa, toda hora de colo. Relaxa, perdão. relaxa. Tá e tudo com, certo. É, contar a nossa história, a gente fica <risos> animado. E como a nossa história foi construída junto ao cliente. Assim como você que acompanha a gente desde o começo, a gente tem a loja no Tatuapé, a loja em São Bernardo também. É, eles foram vendo a nossa história acontecer e, e ver que é real. Que não é isso, que um pai que... Nada contra, gente. Sim. Mas um pai que colocou dinheiro para um negócio, para o filho, um, um sócio... Como que é? Investidor anjo. Sócio -anjo, um anjo, investidor -anjo, é? um ah. anjo, não, eles, não teve nenhum aporte ninguém, não teve nenhum investidor anjo. Realmente foi uma coisa Eles viram que a gente conquistando... Gente. Vi... Viram que é possível. Eu tenho hoje muitas confeiteiras que me seguem. Então chegam lá, se emocionam de me ver. É... Pela história, né? Por toda a história. Tem toda a história. Eles acompanharam nossos três filhos nascendo. Então, quando eles veem os meus filhos na, na loja, eles acham que são sobrinhos, assim, porque lá no Instagram, depois da pandemia, eu comecei a aparecer mais, comecei a dar mais cara para pico-ruchas, né? Que também isso é uma outra Faz conversa. Parte do a gente processo. fica aqui duas horas é. falando. É, eu comecei a mostrar mais os processos E isso foi aproximando mais os clientes da nossa história Não só das sobremesas da Pico Ruxas Eles começaram a ver que a gente acorda de manhã Leva os filhos a escola Tem uma vida normal como eles E é tá a ali todo real, dia em real, campo a gente, vai colocar, a gente vai colocar embaixo do vídeo o Instagram da Pico Ruxas Opa, uh -huh. obrigado Pro pessoal, é. pro pessoal seguir Daí E aí tem... vocês vão poder acompanhar a experiência sim, sim, o dia -a -dia Do aí. seu brigadeiro que não tá lá Pronto, enrolado há 24 horas. Não. Ele é feito na, na hora. hora. Tá? Ô Ana, agora me fala uma coisa. É, quando você vai pensar num doce, você falou da decoração ali, você dá o um palpite, você vai pro rosa e tal. Mas quando você olha pro teu cardápio assim, qual a periodicidade de inovação no teu cardápio? De colocar algo novo? É, é, na verdade, tem um processo ou não tem um processo? Na verdade, é, é, a gente é o tempo todo. É o tempo todo. É o tempo todo. Haja ah, criatividade, né? Sendo com uma sobremesa, que é o nosso carro-chefe, que é o Picu gatô Essa é, é semanal, um sabor novo dele. E a todo tempo a gente está fazendo sazonais, é, lançando novas sobremesas. Perguntando para o cliente, qual sobremesa você quer ver na Picu ruchas O que, que você acha que a gente precisa ter, que eu ainda não tenho? E, e não só sobremesa, né? Indo para outras áreas também, tanto da decoração... É o que falta. Ah, então vocês querem um curso com a Ana, então a gente daqui a pouco vai ter cursos com a Ana. Eu é, é ouvi o cliente. Está é, sempre inovando. Se a gente não inovasse lá atrás, a gente estaria só nos brigadeiros enrolados. É aquilo que eu falo, não adianta você montar um negócio ficar deita deitado eternamente em berço esplêndido, não. achando não, que. Não, não vai dar certo. O sol vai raiar, amigo. Não vai. Não vai. Então você vê. Tem oportunidade um todo processo, mundo tem. Exato. Oportunidade você de casa tem, o Alê tem, o Sullivan tem. Tem que ver o que você vai fazer com a oportunidade. Quanto você vai se doar para essa oportunidade que você tem? Você vai ser um oportunista de ocasião? Você vai ser. Você vai se acomodar? Ah, não, para mim tá bom. É, muita aqui, gente né? hoje pergunta amor, né? pra gente, né? Tipo, qual que é o segredo e tal? E não existe um segredo. Não tem um Na segredo. verdade, assim, o que, eu, que a gente usa muito, o que eu falo muito para todo mundo que tá. É, tentando empreender de, qualquer, de alguma forma, enfim. É que eu, foi, a, a, eu posso falar por experiência própria. A gente teve muito, muita coragem e trabalho. Não tem muito Renúncia. é Renúncia. E renunciar o tempo todo. Isso aí, a gente até tem uma frase que... Tipo, é, o que deixa a gente forte, o que faz a gente crescer, não é a vitória, né? É o quanto Só que a gente a renuncia das coisas. Perfeito. E isso que deixa a gente cada vez mais forte. Isso a gente usou durante todo esse período, até hoje a gente vive uma renúncia. Porque a prioridade é o trabalho, é, é, é, é fazer acontecer. A gente tem uma estrutura que a gente precisa manter, filhos, família, casa. Então, assim, a gente precisa disso. né? Família sempre em primeiro lugar, mas o trabalho ele tem que estar aliado a isso, porque a gente depende disso. Tem outras 126 famílias que vivem da pico Ruxas hoje hoje. Né? E a nossa atenção é muito mais do que isso. Então, assim, Trabalho e coragem, se qualquer empreendedor, qualquer pessoa ter essa atitude de iniciar qualquer projeto, você pode ter certeza que, no mínimo, ele vai ter algum sucesso por um período. Aí vai de se atualizar, de se reinventar. Querer todo mundo quer. É, né? é querer é. todo mundo quer. Eu sempre falo Coragem o seguinte, eu não praticar. gosto desse negócio do segredo. Porque o segredo, ele fica parecendo que tem uma formulazinha mágica que se você aplicar, Exatamente. a coisa vai acontecer. Existe. E Sim. eu sempre digo o seguinte, o segredo é não ter segredo. Não tem segredo. É. Tem um conjunto de coisas que você vai ter que fazer. E aí tem a disciplina, tem o planejamento, tem a, tem coragem, a organização, tem, tem, tem a coragem, tem a disposição, que é o que você Sim. colocou. Eu só coloco uma palavra diferente, que é disposição. A disposição, o quanto eu estou disposto né, a abrir mão de uma série de coisas para ter o meu resultado. Tem a intuição também, né que é o que você falou. Que é o CNP Sim, aqui que eu brinco. É. Hum, cara, confia, tem coisa é. que... Às vezes, não tem explicação, é, é intuição. E yeah, aí, é eu tenho uma, uma frase que eu ouvi de, de uma pessoa que eu gravo também, que é que do sábio e do louco só tem uma diferença, o resultado. Perfeito. Então, assim, o que, que diferencia um sábio de um louco? É o resultado. Né? Então, pô, quando você erra, pô, você é louco, você fez isso tudo errado. Quando você acerta essa é um loucura gênio. sua, exatamente, você é um gênio. Tem a frase então, que eu acho que o Adib fala, né? Da CIMED também, que sucesso não aceita, não aceita preguiça. preguiça. Isso também não é não aceita. real. Aceita. Então, a gente tem que realmente arregaçar as mãos, trabalhar, ter coragem, ter a intuição, fazer um pouco de loucura e ter responsabilidade também pelas coisas que acontecem. Então, assim, a gente toma uma atitude de de seguir um caminho, deu errado, não tem problema, bora, vamos, vamos seguir por outro. Eu acho que tem uma maturidade é, que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, não só como ser humano, como pessoa mesmo, mas também como empresário, que a gente olha muitas vezes, isso às vezes acontece quando, quando você tem pessoas e empresários com menos maturidade, que é na hora do erro buscar um culpado eu acho que esse é um dos processos mais nocivos para qualquer negócio. É. Né? Não é sobre encontrar um culpado. É sobre encontrar como o resolver... que nós não devemos mais repetir. Exatamente. E, e como resolver. E como vamos resolver isso. esse problema. né? Eu acho que essa maturidade para muitos negócios é o que acaba fazendo diferença. Sim. E eu vejo que muita sociedade e às vezes muitos negócios acabam porque no momento em que as coisas não estão indo tão bem começa uma busca porque é, é um exorcismo. É quem Aonde... é o culpado? É a caça às bruxas. É. É quem que é, é o culpado é. deste problema que está acontecendo? apontando o outro e foi isso e foi... Não deveria ter feito aquilo, mas não deveria, mas foi feito. Amigo, então, agora foi, a gente é tem que a realidade, corrigir. Exatamente, então, assim, exatamente. Me ajuda que daqui a pouco vai acontecer do seu lado é. E, e é assim. E aí vai todo mundo em prol do um único objetivo. Exatamente. né É legal quando a Ana fala assim... ah tem uma missão. Qual a missão? É aquele doce que vai pegar aqui, amigo. Essa é a nossa é, proposta. É Essa é a nossa essência. Exatamente. Não, então, assim, é. não perder a essência, isso. eu também acredito que de tudo que a gente conversou aqui também é um ponto fundamental Opa, que ajuda você ter um, um certo norte. Agora, para a gente caminhar aqui para o encerramento, me conta a história do Guinness. Eu quero saber que pé que está isso. Tô então com, Fiquei curioso com essa história agora. Quando a gente foi dar esse passo super além, que é a loja de um, mil metros quadrados, eu cheguei para alguns parceiros e falei, ó, vem aqui, vamos fazer uma reunião. Marketing de Nestlé, de Nespresso, de... Ah, já até do... de tinta, até de tinta. Tem, tem, tem. Tem um Sim, esquema de tinta lá, lá que eu já vi. Ó. Coral, purina. Coral, é eu isso falei aí. assim, ó, vem aqui que eu enlouqueci. <risos> e vem ver esse imóvel aqui. O imóvel que a gente tá hoje é dois quarteirões da nossa loja antiga. Eu pegava o pessoalzinho, os. Na obra, né? Os na dessas marcas fazia andar dois quarteirõezinhos na chuva. Já coloquei o pessoal, cada enrascada. Falei, ó, vem aqui, tá vendo esse imóvel? Tô pensando em fazer a Picu dos Sonhos. Era um imóvel todo, tava todo branco. Acho que você conhece. Eu conheci, Eu conheci o imóvel, conheci. né? Tava todo branco, era um salão de cabeleireiro. Eu falei, ó, é aqui, tá vendo ali? Eu quero fazer assim, quero pendurar um urso ali no meio, Nestlé. Eu quero um carrossel de Nestlé. Leite Moça, vocês vão entrar com a gente? Então, isso que é ter o pé no chão. Antes da gente ir para esse espaço maior, eu chamei os nossos parceiros, falei, ó, eu quero fazer um ponto turístico de São Paulo. Eu ele a gente está disposto a isso. sair de uma lojinha, porque a gente já tinha filas muito grandes. A gente estava sendo muito cobrado dos clientes e para um ponto maior. E apareceu um ponto, dois... Quarteirões da nossa Super loja, próxima. eu não perco meu público, que é ali meu público raiz que viu a gente crescer, né? Que é Perdizes e, e eu poderia ir ali com estacionamento era perfeito, ponto. Enfim, chamamos todos e tivemos apoio de grandes marcas com a gente: Coral Tintas pintou, acreditou em tudo isso e o Guinness vem da Nestlé que a gente falou aqui ó se a gente vai para cá eu fui estudar antes eu falei eu não achei uma confeitaria tão grande como essa a gente pode virar um ponto turístico em São Paulo trazer uma experiência real para os clientes de sensorial de todos os sentidos né de ser no visual na maior e trazer essa história também Daí eles foram, eles estão com a gente, mandando todos os processos para o Guinness. A gente, Fazendo é, as mas... pesquisas. Então né? isso veio da Nestlé. Veio sim, da sim. Nestlé. Ah, legal, veio legal. Veio da legal. Nestlé, é bom de saber. Nestlé Professional. E eles estão com a gente, mandando essa papelada. E claro que é um processo muito grande. Não que a gente está no Guinness. A gente exatamente. está mandando esse um processo é, para isso. Perfeito. tá claro isso. tá claro isso. Porque... A gente até viajou agora, né? fez uma viagem... De cinco anos depois, a gente conseguiu fazer uma viagem de férias, também com foco de trabalho. A gente foi para a Europa, para alguns trans, países da Europa. Sem tirar férias. Justamente <risos> para visitar grandes docerias da Europa, da, de Paris, Madrid. Ele chama isso de férias, ele tirou férias para visitar docerias Não, mas a gente desligou. A, a gente, gente é? realmente desligou. Desligou, desligou. Uhum. dessa vez desligou. Dessa vez Você viu no de internet lá eu falei, nem quero ter, vou ficar. Boa, realmente eu fiquei boa. off boa. e é. aí eu confiei total na equipe e a equipe foi perfeita, assim, deu tudo certo. E, mas a gente foi com esse foco. De, de ir para Portugal entender o que, que tem lá de doce, o que, que é em Paris, que é o foco de confeitaria, de pâtisserie. E a gente percebeu que, que a picuristas está tá no caminho, tá, a gente está para o lugar certo. A gente não viu ninguém com essa dimensão, com essa, com essa potência de. de... De rede social, esse alcance de cliente, são coisas bem tradicionais. Até é aquela história, né? Quando a gente empreende, a gente olha muito para a grama do vizinho. Nossa, mas Sim. eu nunca vou chegar nisso. A gente chegou lá, a gente é mais do que a grama do vizinho. É aquela história, não compara. Não é querendo o teu... se achar, é, mas não assim. Não compara os seus bastidores com o palco dos outros, né? Não faça essa comparação. A gente, viu, a gente comparação. viu que, tipo, lojas assim, super renomadas, tem Ficaram marketing trás. muito forte. Ficaram um atrás, ficaram que no passado. O que eu imaginava que era uma loja enorme, tem só três pontos instagramáveis, o resto da loja é cinza. Então, a gente realmente tem um mundo para ser explorado Muito ali na Pico Ruscha, sabe? Ana, para a gente caminhar para o encerramento, deixa uma dica... Já? Para quem está já, você como... <risos> pra gente... A gente ficaria aqui horas, né? Deixa uma dica para quem está nos eu assistindo, para quem está nos ouvindo, né? É... O cara que quer empreender, o cara que quer ter um negócio começando ali, como você começou pequenininho e chegando a mais de mil metros e vai para o Guinness. É o que coragem, que não ter medo dos processos, não ter medo de crescer, é, de é, delegar funções, isso faz parte do seu crescimento. É, você precisa acreditar na sua intuição, não perder a sua essência, principalmente. E só... Trabalhar Ale. que acontece. É, Ale, o <risos> que você deixaria para quem está nos ouvindo aqui como é, Durante a conversa, a gente deixou muitos insights aí, mas Sim. eu acho que, falando por experiência própria, não olhar só o ganho, né? Eu acho que a ganância, às vezes, ela atrapalha muito o pequeno empresário, o empreendedor, quem está começando, que já quer entender o quanto ele vai ganhar. Acho que para a gente funciona de uma maneira diferente. Então, eu digo por experiência, não. Por regra, mas a gente nunca olhou ganho, a gente sempre olhou. Se é uma ideia, a gente demorou quatro anos para entender o que, que faturava, o que, que lucrava, o que, que era a diferença de. Então, assim, é... até hoje, nossa prioridade sempre vai ser o serviço, o atendimento, a qualidade do produto. Então, para focar nisso, em ouvir o cliente, em ter qualidade no produto, no serviço, no atendimento, e não olhar só o ganho. A gente está muito preocupado fazendo conta do que, de, do que vai sobrar. Eu sei que é uma matemática que é necessária, né? Claro, claro. Mas, assim, é, foca em trabalhar. Tenha coragem, se dedica, que as coisas acontecem. Renuncia. Renuncia é, é a palavra-chave. É. Em as resumo, é escuta o cliente, atende bem o cliente, gera uma série de experiências para o cliente, que você vai ver que o dinheiro é a consequência desse é, processo. É a consequência, Com exatamente. Certeza. É, é o é, um resumo né? do... Nunca vai vir o é Se um você um resumo colocar o dinheiro como foco... Não vai dar certo. Você não está ali por um propósito, você Sim. está ali Exatamente. por dinheiro. Hoje Exatamente. a gente poderia ter sem franquias por aí. Você perde a essência. Eu digo o seguinte: dinheiro nunca pode ser objetivo fim. Ele é, é um meio. É o um meio. Ele é um meio. Uhum. Né? E você vai chegar. É, você não pode a, ultrapassar, a é, atropelar Perfeito. os processos. Não atropela. Né? Galera, esse foi o nosso bate-papo. Abaixo do vídeo, nós vamos deixar aqui o link do Instagram da Pico Ruxas. Se você é de São Paulo ou não é de São Paulo. Se pass passando por São Paulo, não perde a oportunidade de visitar. Como a Ana falou, não é exagero, eu sou suspeito para falar. Levo minhas, fi minhas filhas. Ó, eu estou para dizer que minhas filhas gastam lá, que não é brincadeira, cara. Então, assim, vou te falar: se você passa por São Paulo, visita Pico Ruxas. Como a Ana falou, não é exagero. É um ponto turístico? Sim tá E prepare para uns ah, é quilinhos verdade. a mais. Obrigado. Prepara para uns quilinhos a mais, porque vai acontecer é, sem dúvida nenhuma. Mas... Ó, é agora é. só mais uma dica para encerrar. Vai no churros. O churros é... <risos> cara, o churros é... é o é, churros é uma não. experiência, é de coração. É, de coração. <risos> Arrebenta qualquer dieta, aquele churros. Se você não curtiu o nosso vídeo ainda, curte agora, se inscreve no canal. Lembrando que nós estamos presentes no YouTube toda terça-feira às 17h45 e também em todas as plataformas de áudio. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio do Lucro Certo. Até lá. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.